Gente, estou aqui com meu amigo Sóstenes Mendes, pastor do projeto Adoradores em Belo Horizonte e um homem que tem sido uma referência tanto no ensino da palavra, como também na área do louvor e adoração. E nós estamos fazendo a parceria e trazendo um curso do Sóstenes para a Escola Orvalho, onde ele usa tanto seu dom de mestre, seu conhecimento bíblico, seu conhecimento de expertise na área de música, né, para falar sobre vida de louvor e adoração. E, Sostnes, uma, uma alegria poder trazer essa riqueza. Eu, que não sou músico, né, que, diria, talvez é uma das minhas áreas de menor interesse e aptidão, é, fico, assim, impressionado quando você compartilha as coisas sempre. E acredito que isso vai enriquecer a vida de muita, muita gente, né, porque, é, de fato, abre, abre a cabeça e a perspectiva da gente, tanto no sentido espiritual, como também em, em explicações técnicas. O que, que você poderia dar de spoiler, a gente brinque, não entregue demais assim o curso, mas que gere o um interesse. Se você puder resumir algumas coisas, nós vamos assim sem pressa, porque normalmente essa conversa me empolga demais. É, fala um pouquinho é, é, para a gente, embora né, o nosso interesse seja levar as pessoas a, a se despertarem para assistir o curso, talvez tenha assim, aquele que não possa agora. E, e eu, eu gostaria que pelo menos... No mínimo ele fosse abençoado com essa conversa, se não fosse convencido né, a fazer o curso. Amém. A minha convicção é que você vai despertar interesse por música. E, e quem sabe a gente vai cantar junto, vai. Olha. É, é, por aí. Já pensou, hein? Eu brinco quando eu canto, é batalha espiritual. Até os demônios correm, porque eles não ficar perto. Já é uma função. Né? Já é uma função boa. <risos> Luciano, o curso Vida de Louvor e Adoração, ele fala de música... Ele fala de louvor e adoração, mas ele fala muito mais dessa ferramenta, o porquê Deus instituiu a música, o que a música tem a ver com o mundo físico e o mundo espiritual, é, as, as operações de criação, as operações proféticas e como isso é, é fundamental para quem é músico e principalmente para quem não é músico. O curso visa trazer o que é a música no mundo espiritual, como ela afeta a minha vida, como afeta a sua vida, como isso interfere no nosso organismo, os neurônios, as células, Sim. Os, Sim. os órgãos... Até porque, mesmo que eu não toque e não cante tão bem, eu canto do meu jeito o dia inteiro, estou escutando louvor e adoração o tempo todo, é importante que a gente é entenda. isso aí. O escutar o dia inteiro ou escutar sempre que pode, o cantar sempre que desperta o interesse, ou sempre que vê a necessidade, é o que há de mais importante para qualquer um fazer, não só músico. Por isso Deus deixou a música, por isso Deus criou e nos deu a música, uma ferramenta para uma série de operações físicas e espirituais. Então no curso eu falo, em todas as aulas, sobre o que é a música, é, como a música funciona, como a música age nas mais diversas situações da vida humana, por que, que ela está no cinema, por que, que ela está no supermercado, por que, que ela está no culto. E isso vai trazendo discernimento de tal forma que a gente desperte o interesse nesse modo de louvor e adoração que envolve música e envolve, sobretudo, proclamar a palavra, uhum. usar a nossa voz. Esse é o curso, Vida de Louvor e Adoração. Bom, como foi que surgiu o seu, o seu interesse pelo, pelo assunto, não da música, que isso é um, é um dom que você tem carrega, mas de começar a entender toda essa relação entre o que é espiritual, o que é físico, a relação com o que Deus ensina. Você consegue dar um, um pano de fundo históricozinho, rapidinho, de como Deus te levou a isso? Porque assim, eu vi muito pouca gente agregar tanta informação de tudo isso, como você fez até hoje. Ora, o que, eu, o que eu vejo que me despertou muito foi a minha própria... começou pela minha própria experiência. Desde criança, tocando. Na adolescência, comecei a compor. E eu comecei a perceber que determinadas notas, determinados acordes, mexiam comigo de forma diferente. Não um conhecimento, assim, superficial. Ah, porque o cinema, a música mexe com a gente. Uhum. Mas na minha vida com Deus. Então, o meu tempo de altar sempre foi envolvido com música. Sempre foi, na maioria das vezes, diante de um teclado, junto, tocando. E sejam as composições que eu tinha memorizado, sejam as composições que brotavam ali na hora, Espontânea. espontâneas. Algumas, é, na verdade, se tornaram as músicas que eu publico, que eu canto hoje. É, aquilo foi mexendo comigo, então eu falei assim, não é uma coisa simples, não é só uma música, tem alguma coisa sobrenatural ou metafísica que acontece em qualquer pessoa quando começa a cantar. Existem vibrações, e não tem a ver com vibrações místicas, uhum. Essa é uma, esse é um dos temas que eu trato, é, as vibrações não são elementos místicos, são elementos físicos bioacústicos, e como eles mexem com o corpo, como vibram é, as células, como isso afeta o organismo, como isso reordena o organismo, como isso produz cura, como isso mexe com a alma, como isso viabiliza o fluido da palavra e do espírito, por isso nós cantamos no culto, e isso foi me despertando, assim, então tem mais coisa, eu fui estudar acústica, eu fui estudar é, as frequências, eu fui estudar toda a composição, seja a linha melódica, seja a linha harmônica, como isso é, acontece no cinema, que em determinadas cenas tem que entrar tal música, com tais harmonias, com tais melodias, e por que, que Deus fez isso? É. E aí você vai entendendo que as notas musicais são frequências, frequências de movimentação das partículas de ar. Então você começa a entender pela palavra que quando você faz vibrar as partículas de ar, você começa a movimentar o Espírito. Certa vez alguém me disse, é, no, no Gênesis você vê Deus criando todas as coisas, mas você não vê Deus criando o ar. Porque o ar é o ruar, é o sopro, o sopro do de Deus. Interessante que seja no hebraico do Velho Testamento ou grego do Novo, a ideia é a mesma, né? de sopro, ligado à é palavra mesmo. do Espírito. Interessante. Então, a manifestação do Espírito é pelo vento, ou uma das manifestações do Espírito. Por isso, é ele é chamado de o vento de Deus, Ruach Elohim. E quando você começa a vibrar as frequências, você está vibrando em frequências distintas, as partículas de ar, elas que geram timbres, notas. E aí você soma isso com palavras, isso se torna uma ferramenta espiritual. Bom, a música é uma ferramenta espiritual, não é o decoração do culto. Estou muito bem colocado. Bom, você falou de estudar frequência, vibrações, teve coisas que você foi em busca da informação técnica, né? Teve outros que você Talvez já já com um olho diferenciado e Deus te despertando aí isso, for saltando das Escrituras também. Como que foi essa relação entre entre as informações técnicas e espirituais? Essa construção a ponto de virar esse curso rico é, é, que nós temos hoje. Primeiro, eu eu fui, ao, ao, ao decorrer do tempo, eu fui entendendo que não são duas plataformas. Okay. Técnica e espiritual. É espiritual e secular, é, santo e profano, é, é uma plataforma só. Quando você pega Paulo dizendo que é, não nos guiamos pelas coisas que se veem porque elas são passageiras, mas nos guiamos pelas que não se veem porque elas são eternas, Paulo está dizendo de um tratado científico em que ele diz, a matéria é mais passageira do que você imagina. A matéria sólida ela é só sombra de coisas espirituais. Então, quando você pensa na música, é, fisicamente falando, você está apenas vendo reflexo de alguma coisa que está acontecendo espiritualmente, mas visto na matéria, visto no corpo, visto na nota, visto nos instrumentos. E no caso específico da música, visto naquele conjunto é, elaborado que a gente percebe ser música e funciona mais ou menos como o quadro uma pessoa que não pinta ela olha para um quadro e ela admira o quadro uma pessoa que conhece todas as técnicas olha para o quadro e vê todas as técnicas aplicadas mas nós olhamos para a música apenas como música bonita gostei não gostei mas ali é um conjunto de elementos em funcionamento timbres palavras frequências, ritmos, harmonias e esse conjunto de elementos em funcionamento que a gente apenas considera música, põe ali, ouve, gosta, não gosta, é uma ferramenta espiritual para comunicação no mundo espiritual. E o meu desejo é que cada um que participa possa entender isso, possa é, vislumbrar com, com, de forma prática como... como o que acontece em mim quando eu começo a cantar, seja no culto, seja sozinho em casa, seja no carro, seja no momento de mais difícil luta do dia, por que, que eu uso essa ferramenta? O que acontece comigo e como isso me une ao céu quando eu uso essa ferramenta da música? Do cantar. Bom, até quem não é crente sabe que a, a música tem algum efeito a ponto de ter o ditado antigo, né? Quem canta, seus, seus males mais... é, um é um versículo, né? <risos> você me assustou agora. <risos> você se importaria de dar o, o nome de algumas dessas aulas aí? Eu vi nomes bem interessantes e, e provocativos. Um deles você já falou, né? Que era vibrações, que eu fiquei pensando o que, que seria... É, é, a abordagem, você se importaria de dar uma meia dose de, de título dessa relação que você tem aí de aula, ou você acha melhor deixar eles curiosos mesmo? Ou você acha que se a gente vai fazer isso, vai deixar eles mais curiosos? Hein? Olha, essa, essa aula da, das vibrações, é, vibrações que não são místicas. Essa é uma palavra difícil para o nosso meio evangélico, vibração. Porque a primeira coisa que assim, esse negócio de vibração não é de Deus. É. apesar da trouxer a vibe né que é a expressão em inglês vibe, como se tudo bem a vibe é, tá, a tudo vibe bem. já é mais moderninha já está mais acessível é aceita agora vibração diz respeito a uma dimensão física então quando você canta você produziu movimento nas cordas vocais esse movimento foi produzido porque o ar saiu do seu diafragma correu o trato da fala, o trato respiratório aqui todo, vibrou as cordas e ao vibrar essas cordas você gera a movimentação das partículas de ar que saem e tocam o seu tímpano. Então é pura vibração, o tempo todo é vibração. Quando você dá uma nota na tecla do piano ou você dá uma palhetada na corda do violão, você está fazendo apenas um movimento físico que vai produzir uma vibração, e essa vibração física vai gerar uma vibração das partículas de ar e que vão chegar ao ouvido de alguém. Elas serão trocadas por sinais elétricos e que vão chegar no cérebro. No cérebro tem a identificação cognitiva do que é aquilo. Esse som eu já identifico como piano, mas esse é um processo paralelo e secundário, porque, na verdade, o processo principal é que eu já fui mexido no meu corpo, minha alma e meu espírito com aquela vibração física, numa determinada frequência. Então, é difícil você pensar em dois universos distintos. É sempre em um único universo, em que as coisas espirituais, elas se movem no mundo físico e as coisas do mundo físico afetam o mundo espiritual. E a música também entra nisso. A moda entra nisso, é, o dinheiro entra nisso, a profissão, tudo entra nessa questão de uma única plataforma. Mas estamos tratando da música. A música diz respeito a nós, como seres físicos e seres espirituais, lidarmos com essa ferramenta para que a gente produza com o nosso timbre essas vibrações que geram a movimentação do ar é a movimentação do nosso próprio corpo e das palavras. Né? Então, essa é uma das aulas. Né? Tem uma outra aula aqui interessante, que é Graves, Médios e Agudos. Eu ia perguntar... Bom, fala, fala disso. Depois eu, eu quero saber se um pouquinho do, do... Não sei se a gente limita só o emocional, do impacto que, que notas e acordes têm. Né? São, são emoções que produzem na gente. né? Alegria, tristeza, introspecção... É, mas vamos, vamos começar nos Graves, Médios e Agudos. Essa história dessa aula do Graves, Médios e Agudos, interessante porque eu estava na praia, eu estava em Porto Seguro, já esteve lá tantas vezes, é e nós estávamos esperando o um almoço num restaurante na beira da praia. E num determinado momento, o senhor falou comigo, põe a mão aqui. E eu abria e fechava, e o barulho do mar... Aí o senhor falou assim, Graves... São plataformas de movimentação do físico. Médios são movimentação que afeta a alma. E agudos são ponta de lança da melodia que proclama uma mensagem. Ali está a identidade da função dessa linha melódica. Bom, então, esse você recebeu por revelação. Não foi, foi, uma palavra, foi uma palavra que Deus me deu ali na praia. É assim. Eu peguei um guardanapo, anotei, fiz um triângulo, graus, médios, agudos, e trouxe para casa e fui estudar sobre isso. Porque o que eu entendo que Deus faz é que ele, ele abre janelas. Uhum. E espero que esteja abrindo janelas para alguém enquanto a gente conversa. Uhum. E o propósito de Deus é sempre abrir janelas para que a gente entenda as coisas do reino. Entenda as coisas do mundo espiritual, entenda as coisas para a eternidade. Eu fui estudar e realmente, quando você começa a estudar as frequências graves, as frequências médias e as frequências agudas, você descobre que Deus fez com perfeição um conjunto de elementos que mexem com o corpo, mexem com a alma e mexem com o espírito. Daí a gente pode pular para o que você quer. É, comentou você, aquilo que você falou. É, a música mexe com a nossa alma. A, a música toca determinadas notas, determinadas linhas melódicas e determinadas linhas harmônicas nos levam a chorar, a rir, a entristecer, a se levantar de ânimo. Deus fez isso. E às vezes a gente acha que assim, é um anjo que vai vir magicamente e trazer uma resposta ou que Deus vai falar assim tá bom, chega, ele já pediu demais, eu vou atender finalmente eu vou atender numa, numa localização cronológica Deus fala assim, agora eu vou fazer e não é isso, na verdade Deus já disponibilizou todas as coisas, todas as coisas já foram derramadas sobre nós, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos concedeu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, agora quando eu me posiciono, quando eu aciono, eu me vulnerabilizo, ou eu gero canais, ou eu me abro para que essas coisas que já foram dadas cheguem a mim. A música é uma delas. Quando eu começo a cantar, quando eu começo a proclamar, ou quando eu começo a ouvir, eu me exponho à música. Meu corpo, minha alma e meu espírito começam a ser tocados por essas vibrações físicas que mexem com a alma e mexem com o espírito. O cinema sabe isso, você sabe bem disso, você vai estudar música para cinema, você descobre que existem fórmulas, existem caminhos, existem lógicas para cada cena, para cada movimento. Então a orquestra vem, vem com determinados timbres, vem com determinados tons, vem com determinadas passagens, tensões, para gerar no organismo no físico na mente, na alma, condição para receber uma mensagem. Aí vem um cara, diretor, e põe medo, põe promiscuidade, põe qualquer um dos elementos, geralmente das trevas. De vez em quando a gente encontra alguém pondo algum elemento do reino de Deus. Mas o que vem é música. A música prepara a gente para isso e mexe com as nossas emoções para que a gente seja acionado dessa forma. E eu posso, com esse entendimento, tanto ser intencional, por exemplo, se eu sou músico, na forma de compor, é, mas eu posso também, em vez de só ser ativo, ser reativo, eu posso me proteger da influência da música negativa, por exemplo, ou isso está alheio à minha capacidade de me defender? Tô no cinema, não quero estar tá vulnerável. Ou é, é mais forte? O que você que acha? Nós estamos vulneráveis o tempo todo, né? Ou melhor, nós estamos expostos o tempo expostos. todo. Nós estamos expostos o tempo todo. E a música ela vai funcionar no mundo inteiro o tempo todo porque ela é uma ferramenta espiritual. Então não pense que é, o grande show, os mega festivais internacionais, a toda, toda a movimentação da indústria da música, que é a mais rica, a mais famosa, a mais poderosa, não pense que isso é só por entretenimento, isso é por uma função espiritual, uma função profética. Tem uma mensagem sendo proclamada e essa mensagem ela navega por notas. Notas, linha melódica, notas, linha harmônica, ritmo. E o nosso organismo fica exposto àquilo. E aquilo, no nosso organismo, comanda emoções. As emoções se unem aos arquivos de pensamento, comandam pensamentos, e os pensamentos nos determinam decisões, atitudes, padrões de vida. então eu, sou, eu me exponho dessa forma e alguma coisa espiritual vai acontecer comigo. Agora, a sua pergunta é, será que eu estou vulnerável? Eu me exponho assim, quando o que eu tenho no meu espírito é a palavra de Deus, ela é um escudo. Então eu começo, consciente ou inconscientemente, a levantar escudos, a filtrar. E quando o que chega é alguma coisa que aciona a palavra de Deus, que está habitando em mim, não tem jeito. Eu vou adorar, eu vou louvar, eu vou cultuar, eu vou celebrar, eu vou pular. Aí eu vou é pintar. outra resposta. Aí é a resposta que eu dou. Interessante. Não é uma coisa só para o músico. Não, você já me provou esse ponto em conversas anteriores. A música também não é só o entretenimento dos 40 primeiros minutos de culto, ou antes que o preletor chegue. E alguns até dizem assim... A eu, preparação. Eu, é uma preparação, professor. Eu fico doido com isso, e olha que eu sou o cara da palavra, não da música. né? Ou então alguns dizem assim, eu prefiro chegar para a parte mais importante. Então já chego... É, o culto é dez horas, eu chego dez e 40 assim, que já acabou. A moçada está cantando, a cantorinha... Cantoria, é. E não é isso. É o um momento do altar de extrema importância, em que eu me pego como vaso e me vulnerabilizo ao mundo espiritual. tá certo que você vai encontrar muitos lugares que tem alguém que não está ajudando nada o povo. É. Com a música que está tocando, com, a música, com o coração que está fazendo as coisas. Mas, independente disso... Eu e você podemos aprender a liberar vida de louvor e adoração com consciência. É uma ferramenta, é um instrumento. Eu quero fazer isso para que eu tenha mais intimidade com o Senhor. Muito bom, muito bom, meu amigo. Gente, é, espero que de alguma forma você esteja encorajado estimulado a crescer nesse entendimento. É, e quero adiantar que, além do curso, cujas informações estão disponibilizadas aí, nós vamos ter uma outra conversa e vale a pena você assistir o vídeo também. Valeu, Deus abençoe. Obrigado, sócio.